E aí pessoal, sejam bem-vindos -se a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez, galera, o porquê eu estou aqui? que esse ângulo é diferente? que vocês estão vivendo dessa maneira? E numa qualidade até legal Galera, eu tô aqui pra fazer um vlog papo reto para falar sobre algumas coisas que vão acontecer no canal essa semana Mas é em prol de um bem maior, um bem comum E eu imagino que vocês vão gostar no fim das contas Galera, do que, que eu tô falando? Deixa eu explicar desde o início Coisa como vocês sabem eu sempre faço vídeos nos fins de semanas para que eu possa ir soltando os vídeos durante o, o decorrer da semana Por quê? porque eu faço faculdade de medicina e é muito difícil para mim poder gravar durante a semana então o que, que eu faço nos fins de semanas eu tiro o meu fim de semana completo para poder fazer os vídeos para vocês produzir um conteúdo legal para vocês assistirem durante a semana beleza então o que, que aconteceu semana retrasada eu gravei um vídeo usando as cartinhas e vocês gostaram bastante e depois, o que eu pensei? Na verdade, foi tem um mês atrás, eu gravei o primeiro vídeo com as cartinhas, vocês gostaram bastante, e eu resolvi fazer mais vídeos. Como eu havia prometido, desde quando eu ganhei essas cartinhas, eu iria fazer um vídeo por semana, fazendo uma estratégia troll, usando as cartinhas. Aí eu pensei, pô, por que não fazer com o Clash of Clans também, já que a maioria do público que adora Clash of Clans, assim como eu. Então eu vou fazer também com o Clash of Clans. Então eu ia fazer um vídeo por semana das cartinhas no Clash of Clans e no Clash Royale, além de todos os outros vídeos que iriam sair no canal. Só que, o que aconteceu? Eu dei Dengue. Isola. Semana retrasada, acho que é, semana retrasada mesmo, eu, tava ainda, eu ainda tava em recuperação da Dengue. Então, eu não, vocês já viram por alguns vídeos que já saíram aqui, que eu gravei quando eu estava em recuperação com Dengue. O tanto de merda que eu falei, como fui bosta Eu fui muito mal nos vídeos, sério Eu mandei muito mal, mas é porque eu tava doente Então dá um desconto Caralho Manos, então o que eu quero falar com vocês O que aconteceu? O que eu consegui gravar Semana retrasada e semana passada? Eu consegui gravar Vídeos das cartinhas E aí o que acontece? Eu não quero que vocês me chamem De amoebeiro, digamos assim Isolado <risos> Não é que eu esteja sem criatividade, é que eu não estava podendo gravar devido à minha doença, que era a dengue, caraca. Isso. Eu não estava podendo gravar devido a dengue, eu não estava conseguindo gravar. Semana passada eu gravei alguns vídeos, que vocês já estão vendo essa semana. E o que, que acontece? Eu, tenho, eu estou em semana de prova. O que vai rolar? Não vai rolar nada. Esse é o problema, esse é o problema. Eu não consegui gravar porque eu tinha que estudar. E aí, que O que aconteceu? Agora eu estou sem vídeos, mas eu já tinha gravado os vídeos das cartinhas, lembra que eu falei no início? O que, que eu consegui gravar semana retrasada e semana passada? Eu consegui gravar vídeos das cartinhas. Então o que, que acontece? Vai ter dois vídeos das cartinhas essa semana ainda. Então o que, que vai acontecer? Vai ter muita gente enchendo meu saco falando que eu, que eu sou... Um cara que faz de, vídeo de aboeba pra ver o no que deu, só que com cartinhas. Mas não é isso. A questão é que os vídeos das cartinhas só iriam aparecer na semana que vem. Só que aí, eu, como eu não consegui produzir conteúdo, eu vou ter que trazer vídeos e cartinhas essa semana. E outra coisa, por que, que você não faz vídeo, gordinho? Porra, você tá gravando aqui agora, por que você não tá gravando vídeo de conteúdo pra gente? Primeiro, porque eu tenho que estudar que eu tenho prova amanhã, então eu já tô fudido só de estar tá fazendo isso daqui. Ah! Eu também Segundo, que o meu PC não aguenta mais E eu preciso formatar ele Mas o que, que acontecia antes, que não tinha nenhum problema É que eu tinha dois PCs Só que um não liga mais E o outro não tá é... Ele precisa formatar, sabe? Ele tá com um problema de software pesado velho. O problema não é de hardware Então eu não vou precisar trocar meu PC os caralho, Mas eu preciso formatar ele urgente Ele não aguenta mais Eu preciso muito mesmo de formatá-lo E aí eu não tenho outro PC pra substituir Então o que, que vai acontecer? Eu tomei não vou falar a palavra, mas então é isso espero que vocês tenham entendido, e eu espero que vocês tenham é, me perdoado por isso se você não gosta dos vídeos das cartinhas, é óbvio que eu iria fazer mais vídeos das cartinhas primeiro porque é divertido, segundo porque vocês gostaram bastante, tem vídeo das cartinhas com mais de 130 mil visualizações e porque eu não eu iria fazer um vídeo que vocês gostaram muito, é lógico, vai ter pessoas que não gostam pessoas que gostam mais do conteúdo instrutivo e eu tô trabalhando nisso, galera, eu vou entrar de férias semana que vem, e eu vou fazer um vídeo por dia, pelo menos vou tentar fazer um vídeo por dia pra vocês, o que é, esse e o canal vai deslanchar nessas férias minhas, eu, eu, eu espero que sim. Mas o é, que, que acontece? Eu preciso de tempo até poder me organizar e poder fazer um vídeo por dia e também trazer vídeos informativos. Eu tô planejando vídeos muito bons do manual do jogador, tanto do Clash Royale quanto do Clash of Clans. Só que esses são vídeos que demoram bastante para ficarem prontos. Eu preciso de tempo para produzir, eu não estou tendo, mas semana que vem eu terei tempo e eu espero que vocês tenham curtido. Não, curtido? Não, porque eu gostaria curtido mas enfim, deixa seu like se você curtiu. É isso, espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês não me julguem. E mesmo assim, eu sei que vai ter comentários falando essa mesma coisa nos próximos vídeos que vocês vão ver a partir dessa semana. E aí, se você vê alguém comentando isso, por favor, me defenda. Pobre princesinha que precisa... É. Não. Mas explica pra essa galera aqui o porquê. Manda essa... a galera assistir esse vídeo pra eles entenderem. que então, vocês vão me ajudar bastante. Eu amo vocês. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Pra... Um oferecimento portaldoscreditos.com.br. Compre suas gemas com segurança. Brancinha rapidez, link na descrição. Apareceu um gift card, uou! Corre lá que talvez você ganhe 10 dólares aí de bobeira. Pro primeiro que assistiu, ficou até o fim, ganhou 10 dólares. Quem sabe nos próximos vídeos teremos mais surpresas como essas. E antes que eu me esqueça, falando em dinheiro, falando em gemas, <risos> tava lá no de Sorte. Puta que pariu Tá rolando no sorteio De 150 dólares Em gemas Galera Isso é o equivalente A 20.500 gemas Pro jogo que você quiser Se você quer participar Dá uma olhada Nesse card do YouTube Que está aqui Que você vai ver um link para um vídeo Pra você assistir E aonde é eu falei Do, do sorteio Valendo 20.500 gemas eu Espero que vocês curtam Por que eu tô falando Curtam? Sorteio Então é isso Sorteio rolando Muito obrigado a você Que assistiu até aqui Um beijo do gordo E essa câmera é... Eu esqueci de dizer É uma câmera Que eu já tinha há muito tempo Só que eu não usava Para gravar gameplays, mas se vocês gostarem muito quem sabe as próximas gameplays de Clash Royale e Clash of Clans poderão ser com um nível a mais de sedução. Obrigado mais uma vez, falou, um grande abraço e até a próxima! Isolado